Olá! Neste vídeo demonstraremos como consultar a Autenticidade de Certidão e de Anotação de Responsabilidade Técnica, ART. A consulta é simples, basta ter o número do documento, certidão ou ART e a chave de validação. Para consultar a autenticidade de uma certidão, selecione a opção Certidão. Em seguida, clique em Consultar Certidão o chave de impressão. Informe o número da certidão. Selecione o ano da emissão e digite a chave. Em seguida, clique em pesquisar. No detalhe da certidão, clique na imagem do disquete. Pronto, a autenticidade foi confirmada. Para consultar a autenticidade de uma ART, selecione a opção ART. Em seguida, clique em Verificar a Autenticidade por Chave de Impressão. Informe o número da ART e digite a chave. Em seguida, clique em Pesquisar. No detalhe da ART, clique na imagem do disquete. Pronto! A autenticidade foi confirmada.